Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa. Segundo ano, disciplina matemática, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje, adição, que é a ideia de acrescentar, subtração, que é a ideia de completar, multiplicação, ideia de multiplicar, dobro, triplo e outros. Divisão, ideia de repartir, ou seja, nós temos aqui Quatro operações que a gente utiliza no dia a dia normalmente, tá? Além disso, os números ordinais. Que tem a ideia o que? De ordem. Adição. Então, o que que tem adição? Aí, tem a ideia de juntar. Exemplo, Marcos, ele tem cinco carrinhos e José tem dois. Quantos carrinhos os dois têm juntos? Então, cinco com mais 2 igual a 7 carrinhos. A ideia de adição está presente mesmo nos números 12. Na formação da sequência usada na contagem, observa-se a ideia de soma à unidade. Então, se eu tenho 1 um mais 1 um, vai formar 2, 2 mais 1 um, vai formar 3 e 3 mais 1, um, 4. Adição como propriedade. A adição comutativa quer dizer que tanto faz a ordem que os números eles são somados. Se eu tenho 10 mais 20 é igual a 30. Ou se eu tenho 20 mais 10 vai ser 30. Não importa a ordem se eu coloco a frente ou atrás, o resultado sempre vai ser o mesmo, tá? Adição associativa significa que na soma de três números nós podemos escolher a ordem das somas. Primeiro e depois somar o outro ao resultado obtido. Bom, tem aqui o exemplo também do elemento neutro, que é o zero. A soma de um número com o zero, que é um elemento neutro, é o próprio número. Então, se eu tenho 4 mais nada, vai ser igual a 4. O elemento inverso é a inversão da subtração. Então, se eu tenho 12 mais 5... Vai dar o resultado de 17, ou seja, eu tenho 17 que é o resultado, aí vou usar o símbolo de subtração e vou pegar uma parcela que vou obter o resultado de 12. Tem-se a ideia de acrescentar, exemplo, em uma receita de bolo nós acrescentamos os ingredientes. Para contarmos as páginas de um livro, para efetuarmos uma soma e para contarmos quantas figurinhas temos, nós somamos uma a uma. São números quantitativos, não é isso? Através da adição, fazemos para corresponder aos números 25 e 30 no único só numeral. Então, se eu tenho 25 e 30 mais somando, o resultado vai ser o quê? 55. Em que os numerais 25 e 30, eles são parcelas e o resultado é soma ou total. Então, aqui é o nome dos termos da adição, tá? Os termos da adição, parcela, parcela e soma. Já a subtração. A ideia de completar e de comparar estão presentes na subtração. E existem três tipos. A ideia... De tirar, que é o que? Subtrativa. Por exemplo, Marcelo ele tinha oito figurinhas e perdeu cinco, ou seja, oito menos cinco igual a três. A ideia aditiva, o que significa isso? Ideia de completar. Exemplo, Márcia já leu 20 páginas das 80 páginas do livro. Quantas páginas Márcia precisa estar tá lendo? Então eu vou pegar aqui, ó, a quantidade das páginas do livro, quantas eu tenho? 80, menos aquela que ela já leu, e vou encontrar o resultado que equivale a 60. A ideia comparativa, que é a ideia de estar tá comparando um a outro objeto. Exemplo, Paula, ele, ela tem 12 anos e Pedrita tem 9. Então, eu estou comparando a idade aqui das meninas, que uma tem 12 e a outra tem 9. Então, ó, quantos anos tem a mais do que Pedrita? Vou pegar a idade de Paula, que é 12, né? vou colocar o símbolo de subtração, e vou colocar de 12, 9. 12 menos 9 vai ser o quê? A diferença de 3 anos. E a operação de subtração ela pode ser considerada como uma operação inversa à adição. Então o que, que acontece? Se eu tenho 7 mais 9 é igual a 16. Ou seja, 16, né? 16 que tiro 9 vai ficar equivalente a... A então, aqui é um exemplo é, para vocês poderem estar tá verificando isso aqui certinho. Então, eu tenho aqui, ó, 16 laços que eu vou tirar. Se eu vou tirar, vou estar riscando e vou encontrar o resultado de número 7. O que, que é emprestar um? Às vezes a gente se confunde para poder fazer essa efetuação nas contas de subtração. Cabe ressaltar de que todas as operações que a gente faz, a gente tem que ter em mente que tem-se uma unidade, uma dezena e uma centena. Então, ó, o que que acontece? A unidade, ela é menor do que 10, até o 9. Então, se eu não alcanço isso, eu não tenho um número equivalente, eu vou estar pedindo emprestado ao vizinho, Tá bom? E vou continuar efetuando a minha operação normalmente. Os termos da subtração. Quais são eles? Minuendo, subtraindo o resto ou diferença, que é justamente o resultado. 9 menos 5 igual a 4. Para encontrar o resultado de uma operação, nós devemos somar o segundo fator à quantidade de vezes que está indicando o primeiro. Então, o que, é que acontece? O multiplicando é o que? É a quantidade aqui que nós vamos estar utilizando e quantas vezes eu vou estar multiplicando esse número. Então, o que que acontece? 2 vezes três. Então, por exemplo, eu tenho dois pirulitos e vou estar fazendo o que? vou ver quantas vezes esse pirulito vai ser multiplicado. Então, aqui, ó dois pirulitos uma vez, dois pirulitos duas vezes, ou seja, dois mais dois, quatro. E outra vez... Por 3, 2 mais 2, 4, com mais 2, igual a 6. Para encontrar o dobro de um número, basta multiplicá-lo por 2. dobro é aquele número duas vezes, tá? Então, o que, que acontece? Eu tenho 2 vezes 4, igual a 8. O sinal de X se lê vezes. Para encontrar o triplo de um número, basta multiplicá-lo por 3. Então, se eu quero saber o triplo de 4, vai ser o quê? Eu vou estar fazendo essa soma 3 vezes, ou seja, 4 vezes 3 igual a 12. Então, aqui é um outro exemplo. O dobro de 6 lápis de Juliana é equivale ao quê? 12. Eu vou pegar 6 mais 6, 12, ou 6 vezes 2 igual a 12. O triplo de lápis de Juliana. O triplo é esse número 3 vezes. Então eu vou pegar o número 6 e vou estar fazendo essa soma três vezes. Então 6 mais 6, 12. Com mais 6 equivale-se a 18, certo? Os termos da multiplicação. Multiplicando, multiplicador e produto. Divisão. O número que está sendo dividido em partes iguais se chama dividendo. O número que indica quantas vezes é chamado é o divisor. Já o resultado chama-se de quociente. Por fim, o que se chama é o resto. Então a ideia de divisão é a ideia de repartir. Então, aqui um exemplo, se eu tenho 240 balas para distribuir entre três salas, quantas balas cada sala vai estar recebendo? 240 dividido por 3 vai ser equivalente a 80. Lembrando que quando você for estar fazendo uma divisão, e o número que aparece aqui no quociente seja menor do que ele, você automaticamente... Eu tenho aqui 2 para dividir para 3. Posso? Não posso. Então, eu vou juntar. Eu vou fazer 24 para dividir para 3. Tem sempre que ser maior do que o divisor. A ideia de medir. Quantas caixas com 8 brigadeiros podem ser feitas com 40 brigadeiros? Então, ó, 40 brigadeiros para serem divididos. Vai ficar quantos brigadeiros em cada caixa? Ó, 40 dividido por 8 igual a 5. O resto é 5. Nos termos da divisão, dividendo 10 dividido por 2, que é o divisor, igual a 5. Então, aqui, outro exemplo interessante. Um, eu posso dividir para dois? Não posso. Eu vou juntar aqui os números e vou ler. 10 dividido para duas pessoas, aí você vai imaginar mais ou menos assim. Você vai fazer, tipo, dez bolinhas e vai estar é, colocando em grupos, ó, de quantos? De dois. Aí você vai, digamos assim, sublinhar de dois em dois. Aí depois você vai ver quantos grupos é que você vai estar formando. Ao identificar esse, essa quantidade de grupos, certamente você vai observar aqui ó, o valor do seu quociente. E é justamente a quantidade de grupos que você vai estar formando, tá bom? Igual ao que A5 aqui no nosso caso. Sobrou alguma coisa quando você formou aqueles grupos ali? Vai ser exatamente esse número que você vai colocar aqui, que vai ser o resto. Se porventura tivéssemos um outro número aqui, ao invés de ser só 10, tivéssemos outro número aqui no dividendo, iríamos dar continuidade e o resto final não seria esse. O outro processo seria da gente descer o número do dividendo e colocar aqui e dar continuidade nessa operação e os números ordinais, eles são usados para indicar uma ordem, ou seja, uma posição ou um lugar das pessoas ou também de objetos. Então, como se você pode, como se pode, como se pode ser observado aqui nessa imagem, é uma competição aonde cada criança saiu um vencedor. E é lógico, ó, o primeiro lugar. Pertence aqui, está com a taça na mão de vencedor, segundo lugar e terceiro lugar. Você pode estar observando quando você utiliza os números ordinais, que acima tem sempre essa diferenciação aqui, uma característica dos números ordinais. Porque se você não tivesse esse símbolo aqui, ele seria um número quantitativo. Mas a partir do momento que aparece esse símbolo, você vai parar, analisar e lembrar que... E pertence aos números ordinais que indicam ordem. Por exemplo, quem é o primeiro filho da sua família? Você é filho único? Você é o mais velho? Quem é o segundo ou terceiro? Faz aí as contas, analisa um pouquinho. Na sua casa, na sua residência, quem foi que, quem foi que terminou primeiro a refeição? Ó, oh, tudo isso aqui refere-se a uma posição ou também um lugar aonde as pessoas estão, ou também os seus objetos. Então, aqui tem o um exemplo de alguns números ordinais, certo? Então, ó, a diferença é tipo um círculozinho e um tracinho. Indica que é primeiro, aí segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nono, décimo lugar. Aí você vai justamente estar agregando, acrescentando, ó, décimo com mais dois, ó décimo, segundo, certo? ó vigésimo, vigésimo primeiro, vigésimo segundo e assim sucessivamente, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo e centésimo. Bom, então vamos às atividades agora. Vamos calcular, tá? 3 mais 4, lembra que é a ideia de adicionar, ó? 3 mais 4, 7. 5 mais 4, isso mesmo, 9. E o próximo? 6 menos 2, 4. Ó, ideia de tirar. Lembra sempre de cortar, fazer um tracinho para você estar tá lembrando disso, tá? 9 que tira 5, ou 9 menos 5. Exatamente, 4 e 7 mais 2, isso mesmo, 9, 6 mais 2, certinho, 8, 8 menos 3, perfeito, 5, 7 menos 4, 3, muito bem, 5 menos 2, 3 e 4 mais 4, perfeito, 8, muito bem. Então, segunda questão, complete o mosaico resolvendo as multiplicações. Preste bastante atenção no que a gente já viu até agora, tá? Então, ó, eu tenho duas vezes quatro, né? Então, o que é que eu observo? Eu vou, fazer, eu vou fazer, digamos assim, quatro palitinhos ou círculos que você queira fazer para você ter uma ideia. Quatro. Quantas vezes você vai repetir essas bolinhas ou esses tracinhos que, porventura, você faça aí para você ter uma ideia? Ó, duas. Vezes. Então, se eu tenho 4 duas vezes, equivale a 8. Soma tudo e vai dar o resultado, ok? Vamos agora. 2 vezes 7, muito bem. Vou deixar você resolver bem rapidinho e a gente, a gente confere tudo de uma só vez, tá bom? 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 16. 4. Muito bem. 2 vezes 6, 12. E 2 vezes 3, isso, 6. 2 vezes 9, certinho, 18. 2 vezes 5, isso, 10. Agora, vamos fazer a multiplicação do 3. Então, aqui eu tenho 3 vezes 4. Ó. Vou pegar os quatro, digamos assim, é, dá quatro balinhas para o seu amiguinho ou para você mesmo, tá? Quatro balinhas. Vou, vou fazer o triplo. Vou fazer o triplo. Vou pegar três vezes e vou repetir a mesma quantidade. Então, faz aí direitinho. Quatro, três vezes quatro, doze. E se eu fizer ela inversa, dá o mesmo resultado? Dá assim, Quatro vezes três, quatro vezes três igual a doze. Ou 3 vezes 4 igual a 12. A ordem do fator não interfere no resultado, tá? 3 vezes 6 igual a 18. 3 vezes 2, isso mesmo, 6. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 8, 24. Muito bem. 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 1, 3 3 vezes 7, 21. 3 vezes 3, perfeito! Parabéns para você. 9. Terceira questão: escreva em ordem correta e numere os dias da semana abaixo. Eu posso colocar em ordem o okay, quê? É, objetos, pessoas, mas eu também sei de que a semana não começa numa sexta-feira. Pensa comigo. Exatamente. Eu vou colocar esses nomes aqui que começam na semana em ordem. Então, qual é o primeiro dia da semana? Primeiro dia da semana é o domingo. Muito bem. O segundo dia da semana é? Perfeito. Segunda-feira. Terceiro dia da semana? Terça-feira. Quarto dia da semana? Quarta-feira. Quinto dia da semana? Quinta-feira. O sexto dia da semana? Sexta-feira. E o sétimo dia da semana? Sábado. Muito bem. Quarta questão. Represente as divisões corretamente abaixo. Exatamente aqui. Olha, bastante atenção aqui agora, tá? Eu tenho nove flores dividido... Para três vasos aqui então o que, que acontece para você estar pegando mais ou menos essa noção aí direitinho. Você pega uma flor aí, coloca uma em cada jarro, tá? E aí, você vai o que foi que eu falei? Vai colocando uma em cada jarro. E vai formando grupos, então aqui eu tenho, ó, o primeiro jarro vai ter uma quantidade, o segundo jarro vai ter a mesma quantidade, tem que ter a mesma quantidade, ó, de flores iguais. Se sobrar alguma coisa, eu vou formar de quantos? Eu vou formar conjuntos de três, eu vou formar conjuntos de três, tá? Que é esse daqui, é o divisor, quem vai estar me dando essa noção para me formar a quantidade de grupos, tá ok? E você vai encontrar o resto. Então, aqui, se eu tenho nove flores, colocando aí certinho, uma de cada, no mesma quantidade. uma de cada jarro. Qual é o resultado? Exatamente, vai ficar com três flores cada jarro. Ó, um conjunto, dois conjuntos, três conjuntos. Tá ok? E achei aqui o Consciente. E agora, eu tenho ali oito cupcakes para colocar em uma, em, uma, em uma bandeja. Eu tenho oito para colocar em duas bandejas. Eu quero que você coloque de quantidades iguais. De quantas? Ó, porque eu tenho duas jarras eu tenho que colocar uma em cada uma, quantidades iguais. Então, eu formei dois grupos, ou seja, eu tenho duas bandejas com quatro brigadeiros com quatro tortas, tá? Eu tenho agora 15 é, lápis para colocar em três armários. Coloca aí, faça aí a correspondência entre eles e veja quantos grupos que você vai estar tá formando na quantidade de três. Exatamente. 15 dividido para 3 igual a 5. Eu agora tenho 12 maçãs e tenho duas cestas. Duas cestas. Eu vou colocar uma em cada e vou formar os grupos. Quantos que vão formar? Quantos grupos? Eu vou ter dois grupos com quantas quantidades? Exatamente. Seis para cada cesta. Conclusão. Juntar, tirar, ganhar, perder, comparar. São verbos relacionados à adição. E também subtração. Já a multiplicação dá a ideia de repetir aqueles números. De combinar. A, ideia, a, a divisão dá a ideia de comparar, de repartir. E também de estar medindo. Medir. Os números ordinais indicam ordem, posição ou lugar de pessoas ou também de objetos. Aqui só para relembrar. Aqui são os termos de cada operação. A adição tem ideia de adicionar, de juntar, de acrescentar. E o nome dos termos? Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, soma ou total. Aqui eu tenho subtração, que é a ideia de tirar, de subtrair, de aditivar, comparar. E o nome dos termos é minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Já a ideia de multiplicação é adicionar parcelas, que elas sejam iguais, ideia também de combinar. Então, aqui um exemplo, 134 vezes 4, eu tenho aqui o multiplicando, o multiplicador e tenho o produto. Se eu tivesse que fazer aqui, essa encontrar esse produto nesta operação, seria 4 vezes 4 igual que 16. Eu vou colocar o 6 aqui na unidade, subir... Aqui o número 1, 4 vezes 3, 12, com mais 1, 3, e sobe mais 1 aqui, 4 vezes 1, 4, com mais um, e o valor final do produto é 536. Divisão, tem a ideia de repartir, de medir. E o nome dos termos, então eu tenho aqui o dividendo, 184, e o divisor, o número 3. O quociente está para se achar, por exemplo, aqui eu tenho 1, um, posso estar dividindo para 3? Não. Vou juntar os números e vai ser o quê? 18. 18 dividido para 3, aí vou lá, o 18 dividido para 3 pessoas, Forma os conjuntinhos de 3. Achou aí? Exatamente, 18 dividido para 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18, para 18 falta quanto? Nada. Vou descer o próximo número, que vai ser o número 4. Eu tenho 4, que vai dividir por 3, para 3 crianças. Tenho 4 balinhas para dividir para 3 crianças. Vai ficar quantos para cada? 1. Um. Esse 1 um aqui, eu vou, eu vou chegar e vou dizer assim. 3 vezes 1, 3. Para 4, falta quanto? Exatamente 1. Um. Então, o resto é o número 1. Um. E o quociente... É 61, certo? A referência bibliográfica utilizada para a aula de hoje é a coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Hoje ficamos por aqui e até mais.